E aí clã Tchaldão aqui, hoje a gente tá voltando com o metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer a parte de baixo do castelo e enfrentar o bebê demônio, Vamos lá? O último vídeo, a gente fez aqui toda essa parte do Upper class, então agora a gente tem que descer pra caramba, dá uma olhada, é o tanto que tá o scroll. Primeiro a gente vai só descer. Tranquilão, isso, já tomando um desacertozinho. Os inimigos estão todos aqui porque a gente não. A gente teve essa capacidade incrível de não derrotar nada. Não, não tem vantagem usar esse espelho para descer. No passado a gente encontrou esse bicho primeiro Clayton Barrett, a gente fica mais forte sempre que acha um, um negócio desse Gato maldito, não deixa a gente Usar esse espelho Agora começa aí a segunda parte da tristeza, tá muito alto, peraí. Esse jogo a gente tem que derrotar, é obrigatoriamente, inter é interessante na verdade, derrotar o máximo de inimigos possíveis. Assim. E aí você faz upgrades na né? Já passou, a gente tem que descer. Descer. Tempo. O vídeo é grande, tenha paciência, por favor. Os amigos. Explodem. Dando Perry ele está à vida, Clayton. Eu, eu acho que tempera, não seria tempera de play Vamos lá, vamos estar errado. A gente abriu um corta caminho, vamos dizer assim Este joguinho aqui, ele é bom Na minha opinião, um dos melhores Metroidvania é tá do ano mais um amuleto, outra área. Olha só que beleza! A gente gosta de usar o, gosta bastante de usar o cenário. Vou derrotar os inimigos os espinhos aqui eu acho bastante útil tem vezes que os inimigos são muito pesados é aqui filha da mãe vamos carregar que deu errado hein olha que beleza <risos> bombas na boca. A música do jogo é boa, o desafio do jogo é bom. Mas a gente falta aí de uma variedade de biomas, vamos dizer assim. É tudo muito parecido, isso já atrapalha um pouco às vezes talvez seja a única aqui, achei desse jogo que eu tenha né um dos glands que serve para é, quando você é derrotado ai ai primeira vez que a gente encontra esse menininho. Aqui. a gente já encontrou ele numa situação Ele está vermelho. Os inimigos que eles estão vermelhos eles são mais fortes, mais pesados. Olha que beleza. Um espelho. carinha todo ferrado aqui. Aparentemente um rei. dois caminhos e um espelho a gente vai usar o espelho doppelganger, doppelganger bigode ou seja sempre a gente usa o espelho a gente tem um clone que aparece é castle clone hall, lá pra baixo ciclone nosso ele. E conversa. A gente consegue mais um nível de spider. Vamos. Pegar aqui. Padinha. A gente mal usa, mas é bastante útil. Usa mesmo, Vou apertar todos os botões aqui para ver se sai. Não é isso não. <risos> Aí ó, ó que beleza! Nossa, só o tanto que a gente ainda tem que descer. Vamos tentar aqui pelo caminho mais simples. É uma daquelas áreas que nos dá tanta alegria. Tem esse inimigo voador que ele vai dando HP pros outros e para ele mesmo também. Beleza. Dessa vez deu tudo certo que a gente usou a magia, então. Vale a pena usar magia. Eu que... Finalmente chegamos aí na. Deixar os bichos se arrebentando lá. Olha só que beleza. Tem um espelhinho ali. Que <risos> <risos> <risos> Mergulhamos <risos> no. <risos> Dois desses, ninguém merece, né? Mais fortes. Aqui, ó, espelhinho. Esse espelho aqui a gente não mergulhou nele. Por algum motivo. Vou aproveitar. Vender mais alguma coisa aqui. prender a mão com uma coisa Algo útil Essas magias, pra mim... As primeiras são as melhores Quase, quase tamos aí os bichinhos da área. Ô, oh, não. Vamos ver com a gente. nosso favor Sempre Que beleza A gente já desceu bastante, mas nossa, ainda falta um tanto para chegar no chefe Passando o Spite level Vamos aumentar nossa chance de crítico HP, não me lembro dessa parte, viu? Ele jogou tudo aí. Agora tem esses trem aí. Tem inimigo novo. Tem inimigo novo. É bastante. é mais difícil que. consegue ser um pouco mais difícil do que aqueles que faz e pula meu Deus, falta muito tá com cara de tem outro para cá Não foi tão, tão impossível né? Ele não ia atacar a gente nunca Sempre de olho no HP, recuperando Acho que a gente está se perdendo aí Que maravilha hum. Ixi, Aqui a gente só vai passar depois a gente perdeu tempo vindo para cá, hein? Poxa. É um inimigo novo. Melhorou? Tá melhorando bastante a nossa HP, viu? Eu vou precisar descansar aqui. Bom, vamos lá, né? O inimigo que a gente enfrentou do escudinho e... ele cospe um ácido antes dela perdeu um grande tempo indo pra cá, viu? Já sei o que fazer. Bom, nessa parte dos espíritos a gente vai para o lado direito, lado esquerdo é uma perda de tempo se essa porta abrindo aqui não é bom, um convite para a morte Vem para atenta aí Aos redores Eguináesio, essa dona aí. Olá. Vai dar uma chave para gente. Com essa chave a gente vai enfrentar o pequeno. Problema ali. Mas existe um outro problema. O último espelho que a gente feio é esse aqui. Olha como ele está longe? Não sei se tem um espelho para cá. Tomara que sim. Vamos dar uma olhadinha. Fala bem que poderia servir aí de ah, aqui ó, tá vendo? É importante dar uma olhada, para não sofrer depois. Eu nem sei o que eu fiz, mas o espelho tem um monte de opção, é interessante. Vamos lá tentar derrotar o demônio. Vai ver que perno que é. Aí o gatinho ali, né? A primeira. A dele não é muito traumática Ele lembra... Vou tentar se preservar um pouco mais Agora, agora que complica Você tem esse menininho aqui em cima É isso, inferno, morrendo, morrendo, morrendo Tá morrendo <risos> Olha só, HP A gente perdeu todos os nossos recursos cantinho ficar sempre nos cantinhos. Vai dar esse ataque esquisito. A distância que daqui a pouco ele cansa. Ai ai ai. Bom, jogou pro lado Aí é, ele chega no último ponto dele Feito! Derrotado Aí você vai ver que tem um cara dentro, ó cara dele um milar aqui viado a gente derrotou ele sem nada mas é muito difícil mesmo esse carinha aqui a gente conversa com ele e é isso é isso Ó, tudo isso o vídeo de hoje acho que agora a gente tem que voltar é. tem que voltar lá no lá na mulherzinha, e eu acho que completa a missão porque é meio que ela que pede para você fazer isso a garotinha aqui ó a turma toda coisa aí, Retribution, Brainstorm, Brainstorm outro cara aqui O que, que a gente vai fazer? A gente vai salvar e tá bom! Tá bom por hoje Próxima parte do negócio é... Vamos caçar aqui no mapa, aqui ó, aqui beleza, provavelmente vai dar uma explorada pra cá, não sei se a gente já vai conseguir quebrar isso, se for o caso a gente vem aqui, quebra, hein? provavelmente a gente desce pra cá, provavelmente, não sei, não me lembro. <risos> Então pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nos nossos vídeos, a gente joga um jogos indie de one, recomendações. Moonlight, um, um Scars. É um jogo indie de Metroidvania. Também uma recomendação, muito pedido aí nos comentários. Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!